Capítulo 8 – Conselhos Desprezados Retornei para o meu aposento pensando em como me dirigir para o andigular quando bateram a porta. Completamente a contragosto, fui atender e me deparei com a figura de Isidoro, que me saudou respeitosamente. Em seguida, me informou a razão de sua presença como última tentativa de um verdadeiro amigo ou irmão, conforme for da tua preferência, até porque, nesse longo período em que estamos trabalhando juntos, procuramos exercitar a solidariedade, venho lhe pedir, em nome do Cristo, que repense tuas últimas decisões. Agradeço teu interesse em mim, Isidoro, mas eu vivo, ou melhor, Vejeto tendo como único objetivo o desejo de rever os meus filhos. E acertar contas, Mara? Uh, bem, não posso negar que isso faça parte dos meus planos e que pretendo analisar as possibilidades quando reencontrar o Valdemar e a Laura. Minha querida, você é um dos poucos casos que particularmente eu tomei conhecimento... De conscientização em tão curto prazo, após a morte do corpo físico através do suicídio, possuindo e mantendo o nível de clareza em que se encontra. Note que o teu conhecimento sobre a dimensão em que estagiamos no momento era de completa ignorância da tua parte. Assim, diante dessas conquistas, será que não vale a pena uma reflexão mais aprofundada em relação aos objetivos nobres do espírito? Em relação à evolução que te aguarda, perceba que os aspectos relativos ao teu comprometimento diante das leis divinas são muito acentuados em função da atitude agressiva ao patrimônio que não nos pertence, que é o corpo físico com o qual labutamos no planeta. Contudo, as bênçãos divinas conquistadas por você em méritos relacionados a outras e também alguns na tua última reencarnação... Proporcionam-lhe novas oportunidades de refazimento e continuidade no exercício do amor, que perdoa e restabelece as relações, mesmo que isso ocorra em período mais longo. Adicionalmente, se fomos traídos em nossa confiança pelas pessoas com as quais tínhamos grande dedicação, Poderá significar, nem sempre, logicamente, que talvez tenhamos tomado atitudes semelhantes com parceiros ou parceiras de outras vidas, ou também que estejamos gente da necessidade dessa experiência como prova para nós, com irmãos ou irmãs nossas que ainda estão despreparados, mas que aprenderão conosco a valorização deste patrimônio que é a confiabilidade. Depois que se conscientizarem do que promoveram, para aqueles com quem partilhavam a mesma senda. Mara, recordemos Jesus. Judas, equivocado em conceitos libertadores do povo e não da real libertação do espírito através do autoconhecimento, traiu inadvertidamente o mestre, o qual amava, servindo inclusive de veículo de homens sem escrúpulos na sua época. Note o quanto nos equivocamos pela profunda ignorância e fragilidade diante da vida. Por acaso não será essa a posição do Valdemar e da tua amiga? Não estarão na existência atual como duas crianças que precisam ser educadas e não maltratadas? Isidoro, não desconheço tudo o que foi feito em meu favor. Sentindo-me mais forte, prometo que refletirei sobre as tuas palavras... Porém, hoje, não estou apta a lhe dar uma decisão final. Preciso ir ao encontro dos meus filhos e gostaria de ser auxiliada nesse intento. Perdoe-me se insisto, mas nem sempre mantemos o equilíbrio perfeito diante da prova, Mara. Uma coisa é a teoria, outra é a postura à frente daqueles que às vezes ainda não conseguimos amar. Esse risco ao qual você pretende se submeter é completamente desnecessário para o momento. Eu sinto muito, mas não consigo ter paz. Não consegue ou não quer, minha irmã? Pense a respeito, porque você já prejudicou demais a tua recuperação com as atitudes mentais completamente voltadas para a vingança. Já se responsabilizou pelos danos causados aos teus desafetos através do fio do pensamento e nos momentos possíveis do desdobramento, tanto é que ambos buscam um refúgio do corpo sempre que divisam a tua presença junto deles. Tua atitude vem enfraquecendo de forma gradativa a organização somática da Laura e do Valdemar. Através do sono interrompido e muitas vezes agitado que você insiste em promover, Isidoro. Eles fizeram por merecer. Por minha vez, exerço o direito que me compete, Mara, Mara. Não se arvore injusticeira, porque, nessa matéria, estamos distantes de atuarmos com sabedoria. Quem a possuía em grau máximo quando passou há mais de dois mil anos pelo planeta, nem mesmo ele se colocou como juiz diante de criaturas equivocadas. Conforme já disse, prometo que vou pensar. No momento, necessito de ajuda para sair daqui. Está certo. A doutora Roberta autorizou-nos a transportá-la somente até a cidade onde você residia esperando que o tempo que demore até alcançar a residência que lhe serviu até o desencarne seja o suficiente para você refletir e, talvez, alterar as suas determinações. Por que não posso ir direto para minha casa? A rigor, Mara, você não poderia deixar este hospital, e isso para o teu próprio bem. Porém, como a tua posição não é a de prisioneira... Conforme já lhe foi informado, procederemos ao transporte porque não podemos ser irresponsáveis em liberá-la diante das regiões de sofrimento que nos circundam. Agradeço. Quando então podemos seguir viagem? Agora mesmo. Lembre-se, a partir deste momento, você está por tua conta e risco. Não ficará sozinha, porque do Senhor jamais nos afastamos, até porque nele vivemos. Contudo, preste muita atenção com o que será feito do teu livre-arbítrio. Podemos ir. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.